Bom dia a todos, gostaríamos de oferecer aqui um breve resumo dos resultados que nós esperamos para a décima cúpula do BRICS, né, que vai ter lugar em Joanesburgo de 25 a 27 de 2018. Eu tenho, eu trouxe aqui informações sobre, em geral sobre o BRICS e em particular sobre as expectativas de resultado da, da cúpula, né? estão aqui à disposição, assim como a programação da cúpula propriamente dita não é não é talvez a última versão da programação eu diria que os, os eventos os eventos se manterão mas podem sofrer alguma mudança de ordem na sua realização então, eu também estou deixando aqui à disposição a programação, mas apenas com essa observação que poderá ainda haver mudanças na sua organização. Mas, em resumo, a programação da Cúpula, ela começa dia 25 de julho, né, com um jantar já tradicional em homenagem aos chefes de Estado e de governo dos cinco países. Depois se seguirá uma apresentação cultural. Isso na noite no final da tarde na noite de 25 de julho. No dia 26 de julho começa começa então os trabalhos da cúpula, os trabalhos substantivos. Eu não vou passar em revista todos, mas apenas destacar que vai haver uma reunião plenária fechada os temas uh, tratados serão Fortalecendo o Multilateralismo, o Estado de Direito e a Governança Global, o papel do BRICS no Fortalecimento da Paz e Segurança Mundiais e Fortalecimento uh, e Resiliência Econômica e Financeira. Essa vai ser o conteúdo das discussões da reunião plenária fechada. A essa reunião plenária fechada se seguirá uma reunião plenária aberta, esta focada em discussões sobre a quarta revolução industrial no contexto dos processos respectivos de desenvolvimento dos cinco países do brics e dos países de desenvolvimento de um modo geral né nessa sessão plenária aberta também nós teremos uma um relato do conselho empresarial do brics Eu não sei o quanto os senhores estão familiarizados com essa mecânica do BRICS. né? O BRICS uh, tem um conselho empresarial que se reúne ao longo do ano, uh, trabalha uh, num formato de alguns grupos de trabalho uh, setoriais e, e esses resultados convergem para um conselho empresarial que este pro, produz um relato a ser apresentado aos chefes de Estado e de governo do BRICS neste momento. Depois dessa reunião plenária aberta, há um, está previsto um momento de diálogo aí mais, um pouco mais alentado entre os chefes de Estado e de governo do BRICS, com o Conselho Empresarial do BRICS, né, sobre o qual eu já falei. E depois vai ter lugar uma cerimônia de atos uh, internacionais. Sobre esses atos, eu depois vou me uh, vou me uh, pronunciar com mais detalhe, porque ele contém alguns resultados que são resultados interessantes para o Brasil em particular. Uh, depois depois uh, dessa reunião plenária aberta, aí... Uh, vai haver um espaço para reuniões bilaterais, aí, como eu estava dizendo, eu não sei se esse espaço para reuniões bilaterais vai ocupar a tarde inteira ou não, isso justamente ainda está em mudança pela organização da cúpula. No dia seguinte, no dia 27, vai haver um programa cultural, que é uma visita à exposição a um centro, de um centro arqueológico, na África, em Joanesburgo, e aí terá lugar mais uma das sessões substantivas da cúpula, que é o chamado Retiro dos Chefes de Estado e de Governo. Esse é um, é um formato de reunião fechada, os tópicos de discussão são são associados a ideias para a próxima, para os próximos dez anos do BRICS, né os caminhos para a segunda década do BRICS, né? Como nós sabemos, o BRICS completa esse ano as cúpulas do BRICS completam 10 anos este ano, né? O BRICS começou um pouco antes de 2018 com reuniões de chanceleres, reuniões também de ministros das finanças, mas uh, os, esses dez anos comemoram a, a primeira cúpula, né? Nós estamos falando de, de um segmento de cúpulas. Enfim, depois desse retiro é, vai ter, vão ter lugar duas sessões uh, do chamado diálogo estendido, né? o que seria o diálogo estendido é os pai, o, o país anfitrião uh, do BRICS na África do Sul no caso convidou convidou uh, dez países uh, do seu entorno regional uh, para um diálogo um diálogo chamado outreach Dialogue, né é, é a terminologia que se usa né, dentro do BRICS o jargão né? é um é um diálogo uh, focado deve ser focado em temas de desenvolvimento econômico social na África. A esse a esse a essa sessão de outreach se seguirá uma outra sessão de diálogo expandido chamada BRICS Plus, né, que vai reunir deve reunir alguns grandes países emergentes entre os quais a Argentina. Jamaica, Turquia, possivelmente Egito e Indonésia foram convidados, enfim, estimamos que eles também comparecerão. De novo, o foco será um foco de desenvolvimento econômico, social, desafios associados à nova Revolução Industrial. Enfim, num resumo, num primeiro resumo, esse é o conteúdo da programação da Cúpula do BRICS. Gostaria só de enfatizar que, finda a cúpula do BRICS, eh, na tarde do dia 27, está prevista uma, uma visita ao, ao, Embraer, ao Embraer Training Center. O que, será, o que é isso? Eh, a Embraer, coincidentemente, está ah, inaugurando este mês um centro de treinamento regional, eh, o, o presidente Temer achou que seria uma boa ideia em consulta com com a presidência sul-africana de incluir logo após o término formal da cúpula uma uma visita que seria uma, uma formalização da inauguração desse centro de lançamento. Nós estamos prevendo a presença naturalmente, além do nosso presidente da República, do presidente da África do Sul e possivelmente presidentes de outros países do BRICS e desses países que integram o chamado diálogo expandido. Não há ainda como confirmar isso, porque no momento em que nós estamos aqui conversando, muitas reuniões bilaterais entre esses países que estarão lá em Joanesburgo estão sendo acertadas e nós não sabemos ainda é, como será como será ó, administrada a compatibilidade de horários entre tantas bilaterais e mais este compromisso depois da cúpula que inicialmente não estava previsto. Mas eu diria que que se poderia contar eh, com a presença eh, do presidente da África do Sul nessa inauguração do centro de lançamento de centro de treinamento regional da Embraer e aliás além disso também haverá uma demonstração eh, de um de um avião eh, da Embraer sim sim sim então num resumo num breve resumo eh, essa é a ah, esses são os trabalhos da cúpula. Sobre os resultados, eu vou destacar os resultados que são mais importantes para o Brasil da cúpula, entre os quais se espera a assinatura de um acordo de sede entre o governo brasileiro e o novo Banco do Desenvolvimento, né? o Banco do BRICS, como se chama. Né? O acordo de sede prevê a abertura de um escritório regional para as Américas do, uh, do banco. Né? A sede vai ser, deve, vai ser na cidade de São Paulo e Brasília também vai ter uma pequena unidade, uma espécie de sub-office para administrar a relação com o governo federal. E o objetivo fundamental de instalar uma sede, sede regional do banco em São Paulo, é estimular a prospecção e elaboração de projetos a serem financiados pelo NDB, no, no, pelo banco, né, o NDB, no Brasil e na região. Esse é o objetivo principal, claro que no futuro poderia-se também se pensar em captar recursos no do mercado doméstico do bra uh, brasileiro para que os financiamentos sejam, possam ser também denominados em moeda local, em reais. Esse é um, é um primeiro resultado, acho que importante, muito concreto. Né? Eu acho que essa presidência ela, ela teve, ela, ela, ela é um, foi um momento em que, em que iniciativas que, que o Brasil vinha desenvolvendo no âmbito do BRICS ah, com, eh, se concretizaram. Uma delas é o acordo de sede do banco, o outro é uma assinatura de um memorando de entendimento sobre parceria em aviação regional, que é um memorando que, que visa a cooperação para o intercâmbio de boas, de boas práticas, para a estruturação de uma, de uma malha mais eficiente, mais densa de aviação regional nos cinco países do BRICS. Os países do BRICS são países de grande extensão regional e, e, e, de, e dependem bastante de uma boa conexão de infraestrutura de aviação regional para assegurar uma, um, bom, um bom fluxo de comunicações de viagens dentro dos seus respectivos territórios. É, fora isso, há um, na, área de, na área de saúde, vai ser inaugurado um centro de pesquisa de vacinas do BRICS, na África do Sul. Esse é um outro tema bastante caro o Brasil, um dos focos de cooperação que o Brasil tem perseguido ao longo dos anos no âmbito do BRICS é a área de saúde, né? O Brasil, como se sabe, é, capitaneia uma plataforma, plataforma de, de vacinação para a tuberculose. Os cinco países na Organização Mundial da Saúde é, é, uma firmaram uma posição conjunta e uma atuação conjunta para que a organização dê mais atenção à questão da epidemia de tuberculose. Esse é um exemplo. Então, o Centro de Pesquisa também é um, é um momento, a sua inauguração, é um momento de concretização de um, de um projeto caro ao Brasil. Um outro é, resultado, é, é, este já de, de proposta brasileira mesmo, é, é o estabelecimento de uma rede de parques tecnológicos do BRICS, né? A ideia da, da rede é encorajar a cooperação entre parques científicos dos cinco países, né? com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, sempre com foco em tecnologia, e novas tecnologias e capacitação de recursos humanos. Né? A ideia é de que, desse memorando, participem cientistas, estudantes, representantes governamentais, enfim, o conjunto de atores de um, de um ecossistema de inovação. Há também uh, um memorando de entendimento a ser firmado em cooperação sobre constelação de satélites de sensoriamento remoto. Né? A ideia é do, do memorando de entendimento é franquear o acesso à imagem de satélites dos países do BRICS, que hoje uh, tem que ser adquiridas comercialmente. Então, eu diria que não há também uma, assim, uma, uma outra... Um, um, um outro resultado, enfim, que não vai assumir a forma de um memorando de entendimento, é a constituição de um grupo de trabalho sobre operações de manutenção da paz. né os BRICS já atuam uh, no Comitê Especial da, das Nações Unidas sobre Missões de Paz há alguns anos. né? Uh, o Brasil, como se sabe, é um importante ator né, uh, na, na estruturação e implementação de operações de manutenção de paz. Eu não tenho os números aqui da participação do Brasil, mas podemos obter... Uh, para dar uma ideia de dimensão. E a ideia é que o grupo também uh, não só intensifique essa co coordenação, que já existe há alguns anos, mas também que inclua um, di um, um diálogo sobre a agenda da, do Conselho de Segurança das Nações Unidas concernente a, a, a, a questões de, de construção e manutenção da paz. E também uh, o grupo de trabalho também discutiria uh, uma coordenação maior dos cinco países na chamada cinco comissão quinta comissão da ONU que é a comissão de orçamento então eu diria que num, num resumo essa esses são os resultados que o Brasil espera né que o Brasil está comemorando na verdade nessa cúpula do BRICS que são resultados, alguns resultados bastante interessantes para os quais nós trabalhamos nos últimos anos enfim eu pararia por aqui né enfim aberto a perguntas aí e dúvidas. Obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia, ministra Carine Mello, da Agência Brasil. Eu queria saber, é, o ministro Blairo Maggi já estava aí em conversas sobre o problema do embargo russo na carne brasileira e também da sobretaxa do frango né, com os chineses. Queria saber se há alguma expectativa nesse sentido, de termos boas notícias aí para o Brasil no encontro ou não. Olha, o, o foco da cúpula do BRICS ele ele não ele não inclui é, esse tipo de discussão, né? mesmo porque porque essas discussões da cúpula do BRICS são previstas com bastante antecedência e são negociadas, né, pelos parceiros. O que eu posso dizer é que é, numa cúpula desse porte com, com a presença de autoridades importantes é, de vários setores dos governos, eu acho que vai dar oportunidade a ver é, trocas bilaterais, conversas bilaterais. Agora, eu não eu não posso dizer se, se isso vai acontecer ou não, porque isso eu acho que vai ser, como se diz, tocado de ouvido um pouco, né? O que se tem bem estabilizado é, são os eventos da cúpula e, e as bilaterais já confirmadas, tá? Os assuntos das bilaterais eles podem ser divulgados na medida que elas vão se, sendo confirmadas e vai sendo negociada uma agenda bilateral. Neste caso eu não até onde eu sei, até onde pelo menos o meu departamento que coordena a cúpula da realização a participação brasileira da cúpula do BRICS nós ainda não recebemos nada concreto a esse respeito. Pode acontecer. Hum. Então, nós estamos aqui no G isso, Fábio Graner, do Valor. É, eu queria entender esse memorando sobre a questão dos satélites, se eu não entendi muito bem. Pelo que eu percebi, é, é um acerto para todos os países acessarem a, o que os satélites de cada país produzem gratuitamente. Ou, tipo, algum, eu queria entender melhor um pouco o alcance disso e, e, e quando isso se efetiva, sai do memorando para uma realidade de troca de informação, e isso, isso não é uma coisa perigosa do ponto de vista de segurança de informação dos países. E, e a segunda questão, eu queria entender um pouco esse acordo, melhor um pouco esse acordo de aviação regional, quais as consequências dele, se isso afeta, por exemplo, Embraer, esse tipo de, de uhum. empresa. Né? Certo. Obrigado. É, sobre o acordo de troca de informações é, de fotos de sensoriamento remoto, é, a ideia... Primeiro é um memorando de entendimento, né? Ele ele não ele não ele é um memorando, um texto de conteúdo programático, né? Ele prevê a possibilidade dos países trocarem Uh, uh, acesso a informações de satélites sem, uh, em bases de cooperação, não, não em bases comerciais. Então, ele é o um, é um primeiro, é um acordo que pode entrar, em é um memorando que pode entrar em vigor logo, porque ele não depende de submissão ao Congresso né, uh, Nacional. Então, ele pode entrar em vigor rapidamente. Sobre a, a, o tipo de imagens, informações que eles trocarão, que o, o memorando de entendimento trocará, é, é, são, são, essa troca se dará dentro dentro da, dos limites das leis e das regras de, de confidencialidade e uh, de sigilo aplicáveis por cada país, né? Esse esse meu entendimento de uma maneira deroga uh, leis nacionais dos cinco países concernentes a, a sigilo e confidencialidade. São são fotos que são consideradas uh, divulgáveis. Uh, pelos cinco países, né? A diferença aqui é que o acesso não vai ser comercial. Eu acho que esse é o ponto principal, Só então, Quanto que tipo de foto que ele Olha, eu, eu posso posso ficar te devendo uma, uma informação mais técnica, porque enfim, eu não tenho eu não tenho um conhecimento técnico sobre que tipo de foto. O que eu sei que são fotos divulgáveis, ostensivas, que poder que são que podem ser trocadas comercialmente. A diferença é que o Memorando abre a possibilidade de elas serem trocadas, compartilhadas de forma não onerosa. Eu, enfim, mas eu posso, se tiver mais interesse no conteúdo, eu posso, naturalmente, buscar informações mais concretas com a AEB, a Agência Espacial Brasileira, que negociou, que o negociou. Você tem alguma informação, Letícia? É, o nosso satélite atual, que é o sebes 4, que é feito em parceria com a China, né? uh, o nosso satélite atual, que é o sebes 4, que é uma parceria brasileira com a China, as informações uh, que são obtidas do território brasileiro por meio desse satélite, elas já são... Divulgadas livremente, sem custo. Então, do ponto de vista do Brasil, a cooperação no âmbito desse memorando ela é apenas vantajosa, porque, de uma certa forma, os outros países já têm acesso à nossa imagem sem custo, mas, por meio do memorando, nós vamos passar a ter acesso à imagem deles. Sobre o, o memorando de entendimento de parceria em aviação regional, bom, a primeira, o, o texto ele se inspira num, num instrumento bilateral, um memorando que já tem, que o Brasil já mantém com os, com os Estados Unidos já é um já é um, um, um esquema de cooperação testado e avaliação enfim do Ministério de Transportes e também da Embraer que tem naturalmente o um interesse nesse tema é, é muito positivo então a ideia era de levar um modelo que já fun está funcionando é, é, num plano bilateral com os Estados Unidos para o BRICS essa é foi a, a ideia fundamental para para tomar iniciativa é, e o objetivo do, do memorando é, é intercâmbio de boas práticas. Aí é intercâmbio de boas práticas no plano operacional, até onde eu entendo ah, sobre como, como ah, viabilizar uma malha de aviação regional mais densa, em aspectos muito técnicos. Né? É, um, é um acordo de perfil técnico. É, e também há haveria informações sobre, eh, a ideia é trocar informações sobre marcos regulatórios, né, que estão, esses marcos regulatórios que estão muito associados às a, a, a as technicalities, ao funcionamento dessas technicalities, né, marcos regulatórios eh, nesse sentido. E, pros, e prospecção, claro, há uma dimensão também comercial de prospecção de mercados para aeronaves regionais, né, a ideia eh, de, de, de como eh, essa malha, malha de aviação regional vai ser, ser utilizada uh, e por que, pelas por aeronaves e que tipos de aeronaves dimensões de aeronaves perfil perfil é eh, mercadológico dessas aeronaves então é um é um acordo é um acordo que tem uh, que tem um um, um pilar digamos de, de de troca de informações de cooperação técnica e um pilar também de, de prospecção de mercados Obrigado. Tá? Esse é, esse é o perfil do memorando de entendimento. É um memorando de entendimento também que, não, que tem um conteúdo também eminentemente programático, portanto, não, precisa, não é oneroso, não tem ônus, não é gravoso para o erário, portanto, não precisa passar pelo Congresso Nacional. Um dos assuntos também a ser tratado nessa cúpula é a indústria 4.0. Qual que é a expectativa do país em relação a isso, né, a, esse, a essas discussões, e também é, o que, qual é o impacto disso né, para a indústria brasileira? Olha, o, o, impacto, o, nós, nós, o impacto que a gente procura, uh, procura com, com foco neste tema é é, é, é afirmar uma ênfase e uma prioridade que já vem sendo dada pelo BRICS nos últimos anos, porque um, um, dos, um dos pontos fortes de cooperação entre os países do BRICS tem sido ciência e tecnologia. Né? É, há cerca de 12 grupos de trabalho uh, uh, no âmbito do BRICS, uh, nas mais diversas áreas de tecnologia. Né? A avaliação que a gente ouve uh, dos participantes é muito positiva, já houve chamadas conjuntas para projetos que, que reúnam uh, pesquisadores e empresas brasileiras. Então, esse, esse foco na indústria 4.0, na, na quarta revolução industrial, é um, é um foco, na verdade, que já confirma uma ênfase que o, que o BRICS já, já mantém há alguns anos. né? E, para nós, é um dos objetivos, assim, para nós avançarmos mais, é, é estar incorporada na nossa proposta de, de constituição de rede de parques tecnológicos do BRICS. A ideia é aproximar cada vez mais os, os ecossistemas, os atores dos ecossistemas de, de, de, de inovação do, dos países. Esse, esse é o objetivo, isso né? aqui eu diria que é um work in progress, né? já, isso já vem de alguns anos, já há resultados concretos e a gente entende que, que uma das áreas onde o BRICS pode trazer benefícios para o Brasil e para todos os parceiros é a área de, de, de, de tecnologia. E, nesse sentido, você me perguntou sobre os benefícios para a indústria brasileira, eu acho que os benefícios são os benefícios associados a você ter empresas, startup brasileiras, empresas brasileiras de alta tecnologia, é, é, adensando os seus contatos de, de troca de informações e, e projetos de cooperação e joint ventures, com empresas dos outros países, são as contrapartes dos outros países do BRICS. A ideia é essa. Obrigada. Ministro, no começo o senhor falou que tinha, que um dos tópicos da reunião é o multilateralismo. Sim. Qual vai é ser o... Seu qual vai ser o posicionamento é, do Brasil e dos BRICS, se é que haverá algum, em relação à questão da guerra comercial, que está tá em curso, está mexendo muito com os mercados e protagoniza entre Estados Unidos e China, que é um dos membros dos BRICS. É, esse, esse tópico vai ser levado. A China provocou, de alguma forma, os demais países para se manifestar sobre esse assunto? Olha, o que eu posso dizer, eu, eu, primeira coisa é que, é que o BRICS se pronunciar sobre multilateralismo e governança internacional é uma expectativa permanente porque o, o BRICS, desde que se constituiu, se colocou como um grupo eh, que busca a reforma da governança internacional e reforço o multilateralismo. Então, essa, essa mensagem do BRICS, ela, ela, sempre, ela sempre esteve eh, nas cúpulas, nas sucessivas cúpulas. O que você tem, naturalmente, no momento eh, atual em que há um questionamento, do valor do multilateralismo como, digamos, como a base para se, se estruturar os intercâmbios comerciais, econômico-comerciais, você, você cria uma expectativa em que o BRICS, o BRICS reafirme os seus compromissos nesse, nesse, nesse sentido. E isso vai ser reafirmado, né? vai ser reafirmado o um compromisso do BRICS, com com os valores da, da reforma da governança internacional do multilateralismo isso isso sem dúvida vai ser vai ser reafirmado uh, pelos cinco países não há dúvida nenhuma não não pediu não pediu Claro claro que sim. Claro que sim. É, nós podemos, é, é, enfim, é, são documentos absolutamente públicos, o, a, nossa, a nossa proposta de rede de parques tecnológicos. Também está em, está em curso uma, uma proposta que eu acho que ainda não vai ser aprovada, porque não houve tempo esse, é, dessa vez, a parceria do BRICS para a Quarta Revolução Industrial, que é uma iniciativa da China. Esse é um documento também que, que que, que é que é público e também a, a África do Sul no início da presidência do BRICS apresentou um chamado concept paper, né, um papel conceitual sobre sobre a quarta revolução industrial. Então esses esse, esses documentos podem enfim podem ser é, compartilhados, eles são eles não tem nenhum tipo de confidencialidade. Obrigado.